Não se esqueça de se inscrever no canal e comente aqui o que você achou do vídeo. O é, Preto é o fundador, cofundador da é. eu gosto muito dele, Central Única das Favelas. Meu amigão, tenho o maior estima, o maior carinho por ele. E é uma instituição séria, séria. Nosso parceiro, inclusive no governo de São Paulo, para ações comunitárias, nós temos um enorme respeito à CUF. Eles fazem direito, são honestos, são corretos e cuidam da comunidade. Não é só Heliópolis, não. Eles estão em várias comunidades, a Central Única das Sim. Favelas em várias comunidades aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no, no Brasil todo. todo. né? Na verdade. É, é, tem no todo. mundo. Né? É. No Brasil todo, e é até fora do Brasil. É. Então, o Preto Zezé sabe o que faz. Uh, e ele é um líder comunitário, realmente. Ele não tem nada com política, ele não tem ligação com nenhum partido, com nenhuma ideologia... Ele já te falou isso sim, até. sim. sim. E, e não tem realmente, eu sou testemunho. Mas fazem as coisas direito. Então, nós temos usado. Falou bem de você, inclusive, é, dos embaixadores. Falou mesmo, que de bom. verdade. Que bom. Eu gosto do coração dele. E o meu coração bateu com ele. Foi exatamente o que ele falou. Eu gosto do coração do Dória. Ele é falou ele isso tá? aqui.